Oi, pessoal, meu nome é Lorena Lage, sou advogada especialista em startups. Eu vim aqui falar com vocês hoje sobre os pontos de atenção para uma startup e o que ela deve pensar da parte jurídica desde o início para que ela não tenha problemas futuros e não seja um case de insucesso de uma startup, mas sim um case de sucesso. Então, vou tratar com vocês de cinco principais pontos que vão ser muito importantes para a estruturação e para o sucesso da sua startup. Primeiro ponto, quando empreendedores se unem para um novo projeto, para uma nova ideia, é muito comum a empolgação, a êxtase desse momento e eles costumam esquecer que tem alguns pontos que devem ser atentados. Dentro desses pontos, é esse primeiro sobre a ideia, a relação entre os sócios e como que isso funciona. Quando sócios se unem, quando pessoas se unem para um projeto em comum, é muito importante que essa relação entre os sócios esteja bem definida, bem acordada. É como se fosse um casamento. Num casamento também, quando o casal se une, cada um tem motivos, intenções e o que eles querem fazer, e é por isso que existe o regime de casamento, né? Na sociedade é a mesma coisa. É muito importante colocar tudo o que os sócios pretendem fazer no papel para evitar desgastes e confusão entre o que havia sido acordado e o que eles vão fazer dali em diante. Então, é importante definir qual que é o papel de cada um, o que eles vão fazer, se houver interesse de sair daquela sociedade, como que isso vai funcionar, e todo o regramento necessário que for acordado entre esses sócios. É um documento muito particular, normalmente, a gente define como um acordo de acionistas, também é conhecido como memorando de entendimento entre empreendedores. Enfim, o importante é colocar no papel sem preocupação com juridiquês, sem preocupação com todos os detalhes jurídicos, mas se protegendo, colocando no papel mesmo tudo que for acordado entre os sócios para essa proteção. O segundo ponto de atenção, e que é muito importante nesse momento para uma estruturação de sucesso da startup, é pensar no nome que foi definido para a startup e a marca. A gente sabe, eu lido com muito empreendedor, sei que o processo de de criativo de escolha de um nome não é fácil. Pois é, sempre que esse nome é escolhido, é importante protegê-lo. É muito importante que a sociedade seja protegida e seja reconhecida por aquele nome. Então, os empreendedores devem realizar buscas no Google mesmo, através dos registros de domínios, em toda a web e no que for possível, perguntando para colegas e etc. se já viu algo com aquele nome para se proteger. Porque você também não pode usar o um nome de alguém que já está utilizando aquele nome e tem que proteger o seu para que ninguém utilize o seu nome. Pensando nisso, é muito importante realizar o registro que protege o nome da sua startup dali em diante em âmbito nacional. Esse registro pode ser feito no INPI, que é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, que vai proteger a sua startup, o nome da sua startup, para que ninguém possa copiar e para que você possa também ter a segurança de que aquele nome dali em diante é seu. O terceiro ponto de importância, e que é muito legal os empreendedores saberem, é sobre a importância das leis. Sim, ninguém gosta de saber sobre leis, ninguém gosta de saber que elas existem, mas elas existem estão inseridas no meio em que o empreendedor vai atuar. Qualquer empreendedor que pensa em uma nova ideia está inserido em um meio com várias legislações. Essas legislações são boas e também tem alguns detalhes que a inovação de vez em quando bate de frente. Por isso é importante saber para se proteger e também para poder estar dentro de acordo com a legislação ou se for inovar como, por exemplo, o caso Uber, que foi contra algumas legislações não era exatamente o que já existia, você já vai saber para poder bater de frente e superar dali em diante. O quarto ponto que é muito legal que o empreendedor saiba é que ele nem imagina que tem implicações jurídicas, mas que sim, tem, é saber o mercado ao qual ele está inserido. Então, trazendo um exemplo aqui das fintechs. As fintechs, quando vão atuar, elas têm grandes players, normalmente, que já estão no mercado e que vão estar atentas àquela nova startup, àquela fintech que está surgindo. Esse é um ponto de muita atenção. Sempre que uma startup está destacada, que um novo empreendimento está destacado no mercado, esse grande player vai procurar os seus pontos fracos. Vai procurar como pode te derrubar, como pode tirar você do mercado. Qual que é o pensamento aqui? Quando eu entro no mercado, quem é a minha concorrência? E a gente sabe que concorrente não é só aquele que atua exatamente com o seu produto ou com o serviço que você vai prestar. Concorrência é quem vai perder com a sua entrada no mercado. E quem vai perder com a sua entrada no mercado vai procurar os seus pontos fracos. Então, por isso, é muito importante ficar atento, saber quem são os players que já estão no mercado e que vão perder com a sua entrada. Sabendo disso, em conjunto com o ponto anterior que eu citei sobre as legislações que você está inserido, você vai se proteger para não ter pontos frágeis, pontos que esses grandes players podem chegar pra te derrubar utilizando a parte de estruturação jurídica que você não havia feito. Agora, sabendo, você vai ter feito e não vai cometer esse tipo de erro. Para quem não sabe o que é uma fintech, são as startups que atuam no mercado financeiro. E grandes players são aquelas empresas, aquelas grandes empresas que já estão no mercado e que vão ficar de olho na sua nova startup. E agora o quinto e último ponto. Falando em abrir esse startup que você está criando, é muito importante saber e se atentar como isso deve ser feito. Nesse momento, para que você saiba, o advogado e o contador podem e devem estar lado a lado com você para te auxiliar no passo a passo. Por outro lado, vale aqui destacar alguns pontos que são interessantes dentro da constituição da empresa. A constituição de uma empresa é realizada através de um contrato ou estatuto social. Esse é o documento que, quando registrado, vai te dar o CNPJ, aquele númerozinho que te diferencia de uma pessoa física para uma pessoa jurídica. Esse documento, o contrato ou o estatuto social, vai depender do tipo societário dessa empresa. O que, que é isso? O tipo de empresa que você vai abrir. A gente tem vários tipos de empresas que vão se adequar e devem ser analisadas de acordo com o seu caso. Existem três tipos societários mais importantes e que você poderá estruturar a sua startup dentro deles. O primeiro é a limitada, que é para dois ou mais sócios, a famosa LTDA. O segundo, que é a EIRELI, para apenas um sócio e que tem alguns requisitos. Requisitos específicos e a terceira forma, que é a Sociedade Anônima, a famosa SA. Mas vocês podem procurar mais em todos os links que vão estar disponíveis aqui no Cime Academy. Mas, de qualquer forma, é muito importante que o empreendedor saiba a importância de formalizar a sua empresa. Eu já vi vários casos de empreendedores que perderam diversas oportunidades quando houve uma chance muito importante dentro do seu modelo de negócios não tinha a sua empresa formalizada. E, perdeu aquela grande chance por não ter uma empresa, por não ter o seu CNPJ e poder fechar aquele negócio. Recapitulando, ser um case de sucesso enquanto startup depende muito de você. É importante que você pesquise se atente a todos esses detalhes, saiba sobre a sua importância no mercado, saiba sobre as legislações às quais você está inserida, sobre a proteção de registro da sua marca, que você faça a formalização dessa sua empresa e se abra para as novas oportunidades que virão. Não perca nenhuma oportunidade e não esteja atrás. Não seja um case de insucesso por não se atentar a esses detalhes. Os empreendedores às vezes se empolgam e esquecem desses detalhes. É comum a êxtase faz parte do negócio. Entretanto, para aquele negócio ter sucesso e ir além, é muito importante que o empreendedor se atente a esses detalhes e vá rumo ao sucesso. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado e tenham conseguido aprender um pouco mais sobre essa parte jurídica do negócio de vocês. Não deixem de conferir os links que estão disponíveis aqui no Cime Academy e fiquem atentos a todos os demais vídeos que virão para ter sucesso no negócio de vocês.